Imagens de um suposto experimento científico militar com lobisomens circula pela internet. Funcionários de um hospital estão assustados com uma gata que sempre que aparece, alguém morre logo em seguida. Mulher brinca com tabuleiro ouija e acaba liberando o mal pela casa. O um caso sinistro da boneca amaldiçoada que anda sozinha que nem gente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 a morte das pessoas em um hospital sempre que ela aparece é sinal de que alguém não passará daquela noite. Quem compartilhou essa história foi a médica ortopedista Beatriz Pincelli. Ela conta que a gata Marcinha, fazendo referência à Márcia Sensitiva, tira a paz de todos os trabalhadores da UPA sempre que aparece. Isso porque a gata habita a área ao redor do necrotério e ela só entra no hospital para deixar claro que um paciente irá morrer. A enfermeira Vitória Félix que também trabalha naquela UPA, comentou o um post. Gente, isso é muito real. Trabalho nessa mesma UPA um pouco mais de um ano. No início eu achava que era coincidência, mas não é. Toda vez que tem paciente grave, ela aparece e pouco tempo depois vem o óbito. Quando não tem paciente, ela simplesmente não aparece em nenhum canto da unidade, escreveu ela. Uns internautas ficaram animados com a história. Uma usuária disse, eu acredito muito, os gatos são seres espirituais, a segunda contou, uma semana antes da minha avó morrer, a minha gata passou a ficar em volta dela o tempo todo e ela acabou morrendo em casa, mas a gata ficou em cima dela até a funerária vir buscá-la, a terceira quis apenas elogiar, olha como ela é lindinha, mas e você, o que acha dessa história, teria essa gata poderes paranormais de premonição? opine nos comentários. Quando a pessoa é escolhida para combater o mal, é necessário sempre agir quando recebe um chamado, pois justamente o que aconteceu na noite de ontem com o jovem Thiago. Mal que, que foi, Mas o que que tá acontecendo, velho? Pô oh cara, eu preciso da tua ajuda mano, você é o único que, que pode tá ajudar eu fazer joia mano. Só servindo aqui no CD cara, Se isso não é minha vida eu cara, eu só sei que eu tenho mais poema. mano. Em plena madrugada, ele recebeu a ligação de seu amigo Renato desesperado com algo que estava ocorrendo em sua casa. Na ligação, ele chora muito e relata que sua esposa Nanda precisa de ajuda e teme que algo esteja lhe possuindo. Não, mas tá bom, Ô, mano, tá acontecendo um bagulho muito louco aí, meu irmão. Essa casa aí, ó. Tá acontecendo um negócio muito estranho aqui, Thiago. Eu não sei, não verdade. Já na casa, Renato pediu cautela, pois ela aparece do nada e faz coisas horríveis. No local, eles descobriram que a jovem teria brincado com o tabuleiro Ouija. Um mês atrás. É. Tá aí. Tinha um tabuleiro aí. Tava correntado, mano. Tabuleiro? Tá, tabuleiro iso? É, é, é esse mesmo. Isso é esse, Tabuleiro iso. Vamos, vamos ali fora ali, cara. Tô. Oh. Oh. Cuidado se você só você tá verde, porque ela tava aí em cima aí, ó. Vamos. Oh. Jesus amado. Eu falei pro você irmão. Tô falando pro você Tiago. Eu, eu, eu tô falando pro você irmão. Eu tô nervoso, daí eu, ó. Ai, meu Deus do céu. Tô. Tiago. Isso significa que provavelmente ela liberou os espíritos pela casa. Eles foram até o porão e lá estava ela na cama. Misericórdia! Tiago! Tiago! Gente, Tiago, sai daí! Eles vão pegar vocês todos! Ai, Viu? Ela tentou alertá-los do perigo e parece conversar com espíritos. Então alguém que quer se comer, tem alguém que quer se comer aí, ó. Não, não deixe eles de se fazem. Sai daqui. Calma. Sai! Sai, sai, sai. Calma, calma. Ai, calma. Ai, calma. Não, não, não, não. Eu vou pegar vocês. Tiago. tô aí do lado. Ai, vai, vai, o que que tá aqui do lado? O que que tá aqui do lado? Ai! Ai, meu Deus do céu. Puxou é o Sempre que o mal se manifesta com mais intensidade, a luz não para de piscar. Kidia! Puxou aí o cara! Eu falei com você, irmão! você, não tá ligando o negócio tá crítico, irmão, negócio tá crítico aqui, irmão. Gosta crítico, Kidia! Você? A gente vai te ajudar? Nada! Ah! Sai, sai! Sim, ela se ergueu da cama. Eu vou te ajudar. Não quero ver isso. Nada, Tiago. É você, é nada. Não é ele, rapaz. Nada. Sai da casa, sai da casa. Sai daí. Vem, vem para cá, vem pra cá. Sai daí, mano. Por precaução a casa foi evacuada e o vídeo se encerra. Amanhã veremos o desfecho desta terrível possessão demoníaca. Você acredita que os brinquedos podem ser possuídos por espíritos malignos? Hollywood já mostrou em vários filmes a atuação de brinquedos assassinos com poderes sobrenaturais. Mas será que isso também acontece na vida real? É justamente o que iremos descobrir no caso a seguir. Bem, beleza? Tranquilo, mano? Então, como é que foi trazer isso aí, mano? O pior é, ela é toda delicada, né? Ah, tá ligado. Ela. Dentro do saco laranja. Vemos uma boneca que se acredita será amaldiçoada e que segundo o antigo dono, ela anda que nem gente. Mano, olha o olhar dessa boneca. Durante o experimento, nada aconteceu. Mas o objetivo dela é quando você pega na mão ela anda. Só que tipo, por algum motivo, eu não tô conseguindo fazer com que ela ande. Mas logo que um outro homem pegou na mão da boneca, ela começou a andar. Você dá outra mão. Aí ó, aí ó. Nossa, aí, ó. Viu, velho. Cara, aí ó, aí ó. Nossa, aí, velho. Aí ó, mano, viu? Ai, velho? Cara, boa, boa. Também parece ter movido a cabeça. Ela tá mexendo a cabeça. O mais bizarro é que a boneca utiliza roupas de crianças de verdade. Seria isso algum tipo de armação? Ou realmente há um demônio preso naquela boneca? As imagens estão aí. E cabe a você tirar suas próprias conclusões. Um ano em 2013, quando veio à tona um vídeo que para muitos é a prova de que os lobisomens realmente existem. Este vídeo teria sido registrado na base militar de Massachusetts, Estados Unidos, no departamento de antropologia. No vídeo de 30 minutos, vemos o que muitos dizem ser um homem sendo submetido a um experimento científico bizarro. Segundo os cientistas, militares estariam provocando a transformação de cidadãos que acreditam ser metade homem, metade lobo. O resultado da experiência é simplesmente perturbador. Transformation prevented the subject from speaking for the rest of the night. O vídeo carece de informações precisas e as informações que tem são apenas rumores. Mas... e se for verdade? Já pensou se essas férias realmente existissem? Imagine uma criatura entrando pela janela do seu quarto durante a madrugada. Eu particularmente os quero bem longe de mim. Mas as imagens estão aí? E cabe a você tirar suas próprias conclusões.